Sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho. E no, e no episódio de hoje, vamos falar sobre o documentário da Alanis Marisette, o documentário chamado Jagger, acho que é Jagger, né? Do álbum Jagger Little Pill, que é o álbum de maior sucesso dela, né? Assim que eu fiquei sabendo desse documentário, eu falei, eu vou assistir, porque eu fui muito fã da Alanis lá nos anos 90, Fazendo as contas hoje, ela tem 47 anos e eu tenho 46, então quando ela estourou com esse álbum em 94, ela tinha... 93, né? Ela tinha 19 anos e eu tinha 18, então com certeza eu tinha um amor platônico, não muito. Um amigo meu que, que, na época dos meus 18 anos, eu era muito ligado à música, né? A querer, Foi quando eu comecei a aprender a tocar violão. Não que eu tenha aprendido, mas que eu, quando eu comecei a fazer aula e tal. Então, a Landis Morissette era bem presente nas rodas de violões, nas aulas. Inclusive, o um amigo meu, Adriano, ele, ele, ele meio que tocava todos os sons e ele meio que se apaixonou mesmo por ela, assim. E você olhando o documentário, cara, você vê coisas dos bastidores, né, é, foi, foi uma turnê, o documentário conta a história do, do álbum Little Jagged Little Pill, Jagged Little Pill, eu não sei a pronúncia exata, mas ele conta essa excursão que foi durante 18 meses, né, nesse ano de 93, 94, por aí 95, até 96, eu acho, não sei o ano certo, mas então mostra os, o dia a dia de uma banda, né. E como que rolava isso E vai se aprofundando sobre as letras né? Porque esse álbum foi um sucesso atrás do outro né? E como grandes bandas Também eram músicas que Muitas pessoas desacreditavam Tipo a Ironic O cara conta lá que ninguém botava fé E o produtor que falou Não, essa música vai dar o que falar E todas as letras Todas as, as canções Falavam sobre ela Sobre uma pessoa que queria se impor que queria dar sua voz, né? O uh, uh, What I Know, aquele som. Eu nem sabia disso, tem uma parte que ela, tá, ela fala isso, a letra, falando sobre um ex que ela teve, e tipo perguntando assim, é como se ela estivesse contando pra nova namorada do ex dela. Ah, você era tão boa quanto eu? Ou falando pra ele, eu acho. Tipo, ela faz boquete em você no cinema? Eu nem sabia disso que tinha na música. É, não dando muito spoilers, né, tal, mas uma coisa que eu achei interessante, cara, que eu nem sabia, o Taylor, que é o batera do Full Fighters, ele era a batera da Lannis, né, depois que ele foi entrar no Full Fighters e tal. Cara, mas o que me pegou mais é quando entrou a Alanis pra dar o depoimento dela, né, porque todos são imagens da época, né, e os entrevistados falam atualmente, no dia de hoje, então todo mundo que participou da banda tá lá aparecendo. Quando ela aparece, eu falo, mas quem que é essa senhora? Daí é Alanis, cara. Não é que ela ficou muito mal, é, mal no sentido de que ela mudou muito, sabe? Que ela tá irreconhecível, que o corpo se virou outro corpo, não é isso. Ela mudou, ela virou uma senhora americana. Uma senhora de meia-idade americana, com roupas de senhora da Igreja Batista, com aquele cabelo da Igreja Batista. Então, no final, ela acabou, ela é... hoje ela é casada, né, com dois filhos ou três, e ela virou isso, né, cara? Tipo assim, aquela rebeldia toda de adolescente é bem aquela coisa, né, a gente tem naquela época, depois você vai, meio que você repete as coisas dos seus pais e segue a vida. Ou cada... a vida também, cada hora tem uma fase da vida, né? Nem bom, nem mal, nem neutro, só é... E ela não tava. Eu não tava reconhecendo ela, cara. Ela falava dela, daí entrava a cena dela, da época. Ela falou: Meu, é outra pessoa, cara. Tudo. Tudo. Outra pessoa, sabe? Parecia que aquela pessoa realmente. Realmente, né? Quando a gente olha pra trás, ela vê que aquilo lá é tudo uma lembrança. É um mero nome. Nada mais existe, né? E aquilo tudo se foi. E ela contando essa história, eu percebia isso, sabe? Falou: Nossa, quem é essa pessoa, cara? Ela tenta. Né? Talvez ela cantando, não mostra ela cantando com a cara atual. Mas eu, eu tive um choque disso daí. Mas eu gostei muito do documentário, cara. Se você viveu nos anos 90, se você né, curte a porque ela foi muito importante pro cenário musical, principalmente feminino, porque ela abriu portas pra Taylor Swift, Pink, Beyoncé, né? Jess várias pessoas se reverenciam ela hoje, né, cara? Ela foi a pessoa que mais vendeu lá nos anos 90. E, e, e abriu a porta falando de feminismo, essas coisas. E no mundo totalmente masculino, né? E no filme ela conta o quanto ela foi abusada por ser mulher e tal, né, cara? Aquela coisa de, de, do que era antigamente, né? Do, da, do, do machismo sobrepondo as mulheres, né? Mas vale muito a pena ver, cara. Assiste... Se você quiser, você pode comentar de repente alguma coisa aí. Se você chegou pelo blog, você vai ver que tem a parte de. Se você chegou pelo site Karma News, né? você vai ver que dá lá pra comentar aí embaixo. Caso contrário, você pode mandar um e-mail para luisamérico.com.news. E se você quiser também é, ajudar na produção desse conteúdo, que você continue recebendo conteúdo assim relevante sobre música, cultura, skate, atualidades personalidade, meio de vida... Whatever. Lá no karma.news você vai ver o apoio daí você vai ver lá que tem a chave Pix para você fazer. Depois eu explico melhor isso. Mas se quiser falar sobre o episódio, né, você que tá aí ouvindo pelo Spotify, entre em contato com o Luiz, com o Z, né? Luiz Américo, tudo junto, arroba karma .news, beleza? Uhum. Espero que você tenha gostado desse episódio, se também não gostou, cada um tem a sua opinião. E no próximo momento espero encontrá-lo novamente e sejam bem-vindos a esse estado sujeito a guincho.